Bom dia, bom dia, mais uma vez. Estamos aqui em mais um estudo do Grupo das Pontes, com o livro Nosso Lar. Hoje a nossa previsão está capítulos 11 e 12, mas a gente vai de acordo aí com o que a vida nos levar. A vida leva a nós. Então, Adriano, você já pode fazer a prece e começar aí para a gente. Primeiramente, agradecer a Deus e aos nossos, nossos companheiros espirituais, os nossos mentores que estão sempre conosco, nos inspirando melhorias, nos ajudando a trilhar bons caminhos. E que hoje possa ser um dia prometoso, um, um dia de estudo onde a gente possa aprender junto né, com, essa, com essa leitura precisamos trazer os nossos pontos, concordar, discordar, mas sempre com o intuito de, de tirar o melhor proveito da obra e de aprender cada dia mais. Muito obrigado por essa oportunidade, que assim seja. seja. Bom, então só para recapitular mais ou menos os últimos capítulos, André Luiz ele tá ele ele foi lá conversar com o Lises a relação da, da alimentação, e né, é, no último capítulo ele estava conversando um pouco sobre, sobre a utilização da água, a né? é, utilização da água no, no plano espiritual, como que funciona isso no, no nosso ar. Ele fala da meio que guerra civil que teve lá por causa da alimentação, né? Sim, sim. E que a água é responsabilidade do ministério mais elevado de lá, que é a União Divina? Divina. Isso. É uma responsabilidade da União Divina e, enfim, tem várias propriedades que, que auxiliam, na, na, que a gente não tem noção, que auxiliam na, na manutenção da colônia. Bom, e aqui a gente começa com o capítulo Notícias do Plano. Desejarei, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bonosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo nem mesmo alguns dias de estudo oferecem em à a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que, que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. É porque ele estava dando aquele rolê, né, lá com, com o é. nosso... E Clarence é... É um... Enfim, uma pessoa bastante importante lá do, da colônia. E tava, foi quem auxiliou o André Luiz nesse, nesse processo. Né? Ah, agora sentia-me... Não, voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Ônibus bom, né? Não precisa ficar esperando muito um tempo. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lízes, meu amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? os mesmos processos, as mesmas características? O que eu tô achando interessante aqui é que a gente tá vendo a montanha-russa de André Luiz, né? tava no umbral, resgatado, chegou no ápice, acordou no outro dia reclamando, caiu de novo, começou a conhecer a direita a colônia, subiu. Aí a gente espera já a próxima queda, né? Só quem é maldoso, na verdade, eu, no caso mas a gente percebe que André Luiz, ele continua com esse humor, né? Fica todo satisfeito de conhecimento, lê, volta para a condição dele basal, e por aí vai. Mas a, gente é interessante, vai né? a gente que vai no evento espírita, volta, fica toda na amar, super, super boa essa primeira semana, daí na primeira, no primeiro estresse, tudo certo, tudo normal. Assim mesmo. É... Vamos lá. E aí, Lizis responde, né? De modo algum, se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na Grande Ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes... Os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de, outra esfera, de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Interessante. É assim, eu já, eu já esperava né, que, que fosse... Que dar uma resposta dessa. Uh, a gente comentou, não sei se foi na semana passada ou se numa, na semana retrasada, sobre, sobre essa, essa questão da diferenciação mesmo do plano espiritual, né? Que assim, na Terra, em vários, vários lugares do, do próprio Brasil, né? A gente já vê é, vegetações diferentes e paisagens diferentes, que isso não seria é, diferente no plano espiritual. E, e também por conta da, né, da de nosso lar ter sido ter sido criado ali mais um mais ou menos, né, mais ou menos não, ter sido criado, fundado pelos portugueses que desencarnaram logo no início, essas coisas todas, é, também imaginei que fosse que assim as escolas espirituais fossem fundadas por um por um grupo de pessoas que desencarnou ali naquele mesmo local com os mesmos objetivos, mais ou menos, né? É, se for pensar de uma forma geral, é mais ou menos como as cidades surgem, né? Como, como enfim, a, a gente se organiza aqui na Terra, mas de uma forma melhor, né? Para ser mais palpável, é né? basicamente como surge uma casa espírita: raramente uma pessoa abre a porta e fala assim, ah, beleza, vou abrir aqui uma casa espírita. Não, né? Geralmente é um grupo ali de colegas ou de conhecidos que fala, pô, estou sentindo falta de algo desse jeito no movimento. Ah, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos juntar e fazer um grupo de estudo. Ah, mas agora tem muita gente, se a gente fizer outro, fizer outro, quando você viu, pum, uma casa espírita, né? Claro que pode ter gente que junto fala, vamos abrir a casa espírita? É possível, é uma outra forma de surgir. Aqui o que ele tá falando é mais ou menos isso, né? Que cada região é, revela traços peculiares, né? Cada, cada local, cada esfera do plano espiritual revela traços peculiares. Imagine a multiplicidade. Então, se aqui a gente tem uma multiplicidade de coisas, no plano espiritual a gente tem muito mais, né? E apesar da gente se identificar pelas fontes comuns, que é o que está trazendo aqui no livro, é, da origem, então, no exemplo da casa espírita, é o espiritismo, os comportamentos são completamente diferentes. Então, por exemplo, a SEC, que é da onde a gente vem, é, tem uma, uma base artística muito importante. Existe arte na SEC desde que a SEC surgiu. Surgiu junto, assim, surgiu ao mesmo tempo. Então, a SEC está acostumada com música, com teatro, com palma, com barulho, com a gente poder falar livremente, com um milhão de coisas. Ao passo que tem casas espíritas, apesar de também espíritas, você não pode bater palma. Ah, Lorena, você vai entrar no mérito de quem está certo e quem não está. Não vou. <risos> Mas é, é, é só um exemplo, assim, de como a gente se comporta, né? Então, apesar da nossa origem ser a mesma, a nossa fonte, o nosso objetivo né geral ser o mesmo, os objetivos específico de, específicos deste nosso trabalho aqui na esfera material é um pouquinho diferente, né? São diferentes. Então, é completamente possível que a gente imagine que as colônias também são assim. Né? nós somos tão diversos, como é que a gente teria colônias iguais para receber tanta diversidade? seria o é, que, que eu pensei? Que... Não sei o que você pensa. Até nos filmes da Marvel, você vê, pega os planetas diferentes, tem uma, tem uma diferença muito grande né, de como é que eles se organizam. Então, você, você pega o Guardiões da Galáxia, cada, cada planeta que eles vão tem uma, uma particularidade do ser que habita ali. Então, por que que... Né? E nem estamos entrando em multiverso. É, exatamente. Então, assim, porque é... É, é, é possível se pensar que, que seja diferente como Liz está trazendo aí. Bom, então, se mais ninguém tiver Quer falar alguma coisa? Clara? Ah. Luísa? <risos> Jonathan? É, não! <risos> não, não subiu, né? É, nenhuma ideia, não, eu concordo aí, né, com, a, com as colocações. É, é, né, aí eles dão, dão um recorte, né, de uma, uma realidade, de uma cidade espiritual, uma coluna espiritual bem específica, né? Trazem, né, claro que com o objetivo de orientar o, o espírita, né? Esse livro aí, a, a meu ver, ele... Uhum ele é focado, né, no, pro, pro espírita, então ele vai trazer toda uma realidade que seja coerente, né, com a, a realidade do espírita brasileiro, né, brasileiro, Eu acho que é Rio de Janeiro, né, Essa... carioca. carioca, é, é uma, co... é uma colônia carioca, é, <risos> Posso, que vocês nunca imaginaram todos esses mentores aí falando puxando S, né? É possível. Ah, com certeza. É possível. Né? No papel sai é bonito, né? Tá então, é, Todas as experiências de grupo. P pode ser. Vocês não sabem. Todo... Português português. Todos os pirins. É, depende, né? Vocês já viram que eu sou muito bom em sotaques, né? Então eu vou parar por aqui. Pra não humilhar vocês. É. Esse trechinho eu também achei muito interessante, hein? concordo com o que o Jonathan falou. E todas as experiências de grupos diversificam-se entre si. Todas, toda e qualquer experiência. Então, assim, o nosso grupo aqui agora, né, diverso do jeito que está, é diferente desse mesmo grupo do ano passado com outras pessoas, né? E é diferente de qualquer outro grupo de estudo que a gente vai vendo. E aí, de novo, né? apesar da origem ser a mesma. Então, como que a gente está fazendo esse grupo de estudo? Lendo e discutindo. Mas, ainda assim, o, o grupo daqui tem características próprias, né? Quando alguém for perguntar pra gente, ah, mas como é que funciona lá? Você pode explicar dessa forma, ah, a gente vai lendo e comentando, ou você pode dar características muito específicas do grupo, né? Ah, geralmente é um pessoal mais jovem, a linguagem é super acessível para conversar, e alguma... enfim, você pode dar outras características do grupo, entendeu? E apesar de ser essencialmente a mesma coisa, né? Então, nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Você junta um monte de gente, dá um resultado X, né? Claro que planejado, não é um acaso, mas é uma experiência coletiva. É muito interessante, porque quando a gente trata o nosso lar como experiência coletiva, a gente perde... É ou pelo menos ajuda a perder um pouco da noção das paredes, assim, de nosso lar, da parte muito física de nosso lar, né? Ela passa a ser uma experiência. Então, é mais do que só um local. É, exatamente. É mais do que um, um lugar, entendeu? E é isso aqui, né? Essa aqui é a eterna corrente da ajuda. Um ajuda e você ajuda o outro, por aí vai. É conhecimento, é assim. Bom dia, Maria! Bom, e aí, vamos lá. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de Nosso Lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circun, circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério. <risos> Copia, mas não faz igual. <risos> com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização e ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Muito bem. Muito bem, acrescentei. É, é, sei lá, eu entendi que é basicamente isso, né? eles trocaram o nome, assim, porque uma, deram uma concepção mais ampla para... É, assim, é isso que eu tô falando, é sobre linguagem também, né? Dependendo do nome que você coloca aqui para gente, por exemplo, de repente, setor é uma coisa que a gente ouve mais do que departamento ou ministério no nosso dia a dia, eu pelo menos escuto mais setor, né? Ah, sede é que setor, sede é que setor, quando você tá falando de trabalho ou de estudo, ou sede é que área, né? Então, assim, sei lá, se a gente fosse montar uma colônia hoje, de repente a gente ia pegar o mesmo formato e chamar de setor ou de área ou de alguma coisa assim, porque é uma linguagem também que, que se né mais adaptada para gente mas o que eu achei interessante aqui é de inovação do governador para agir de acordo com a demanda da colônia porque apesar da primeira parte do copia mais um faz igual teve a parte também que somente com um o governador atual conseguiram a elevação não com exceção de... serviços regeneradores então esse serviço ele vai sendo implantado, né? Ele vai crescendo. Então é uma coisa que, que é importante. Quando você tem um bom governador à frente né? de uma população X. É, já fui cutucado, não vou entrar nesse tempo, estou falando de nosso lar aqui. É, basicamente, ele vai atendendo as demandas de, dessa população, né? E algumas, inclusive, que nem a própria população ainda entendeu. Então, tem essa crescente também, é importante, né? E isso também serve para as casas espíritas, que era onde eu queria chegar de verdade, meu amor. É que, às vezes, a gente tem uma determinada programação, mas se a casa espírita não se adapta ao público que está chegando, porque isso se renova e tem que se renovar, ela deixa de ser atrativa, né? Então, a gente vê aí casa espírita fechando, ou quase fechando, ou casa espírita composta só por pessoas idosas, que, assim, gente... Vamos desencarnar, né? Vai acontecer. E aí? A casa espírita também vai desencarnar? Vai acabar? Como é que funciona? Então, ai, Lorenza, você odeia pessoas mais velhas? Não, não odeio. Inclusive, algumas das minhas pessoas favoritas da SEC, a maioria delas não está na fase dos jovens. Mas não dá pra fazer uma casa espírita só com pessoas idosas. Também não dá pra fazer uma casa espírita só com criança e também não dá pra fazer uma casa espírita só com jovem. Depende. Mas não é, geralmente, aliás, assim, você consegue fazer com todas as idades, mas elas vão ter grandes problemas derivados de muita pouca experiência, adaptabilidade, entre outras coisas, né? Então, o que a gente vê em relação à evolução, que quanto mais heterogênea uma coisa é, mais chance ela tem de sobreviver, né? E isso também funciona para as casas espíritas. Então, essa questão da adaptação é uma coisa que eu achei muito interessante. É isso. Departamento. É. Eu acho, acredito, então, que a Espírito Santo não é muito diferente do que aqui em Santa Catarina, né? <risos> Eu não queria com ela, cutucar isso aí. Ó... <risos> <risos> oh. E só, mas, ó, aqui dentro do próprio Espírito Santo, tá? Tem muitas. muitas diferenças, assim. entre uma casa espírita e outra. Por exemplo, a nossa mesma é considerada atípica em relação ao comportamento, participação jovem. É, enfim, entre outras coisas. Mas são desafios que algumas casas espíritas ainda enfrentam, né? Sim. E a gente enfrenta outros. Então... Nossa, eu não sei se eu falei isso aqui. Mas refletindo um pouco sobre isso, sobre perfis de casas espíritas, agora dando esse exemplo, tem uma coisa que eu me pergunto, muitas vezes me pergunto é o seguinte, faço parte de uma casa espírita hoje, não me sinto, a, é um exemplo, não me sinto, nossa, super conectada ou alinhada com a casa espírita da qual eu participo. Me Aí eu vou em outra e eu, nossa... Aqui é totalmente diferente, aqui está alinhado com as minhas características. Aí rola aquele negócio de, bom, mas será que... Gosto muito da minha casa espírita, mas não me sinto muito pertencente, não me sinto muito alinhada né, com o perfil dela. Será que eu tenho um papel importante na minha casa espírita para promover as mudanças das quais eu acho importante e que eu valorizo na outra casa espírita? Ou eu tenho que buscar... Estar num lugar onde eu ah, já me sinto à vontade, já me sinto, ah, nossa, aqui é tão diferente, não sei E aí muitas vezes eu fico, né, fico nesse, já fiquei nesse questionamento, já conversei com outras pessoas porque por causa disso Porque eu não sei né o que é mais importante, né? eu estar num lugar onde eu me sinto mais pertencente ou, e mais alinhada ou eu estar no lugar da, no qual cair por aqui, não é por acaso, no qual estou, e tentar promover as mudanças, porque promover mudanças, que tu acha importante, né, é muito cansativo, né, é, vai muito de, de, de diálogo, de, sei lá, né, até mesmo um, tu precisa defender as, o porquê das coisas, muitas vezes, não né? o porquê das coisas são importantes. Então, e muitas vezes também perceber que talvez não seja tão importante naquele momento para aquela instituição, né? Enfim. Então, assim, fonte, voz da minha mente, completamente minha opinião aqui, o que eu vou dizer, né? É que o espírita, ele não sabe se questionar direito esse negócio do será que eu vim aqui para isso ou não. É porque será que você passou na casa espírita que você está agora para poder valorizar a próxima? É, nunca se sabe, né? É não, não complicado. dá, é. assim, a gente tem eu que entender não, que a, ma é, a maioria de nós não vai missionário, assim. Não veio, gente, a gente veio aqui para tentar ah, se melhorar. A gente salvar essa casa espírita. Exato, a gente não veio, e, e apesar de doer da gente se sentir pertencido, a casa espírita, ela vai seguir, mesmo sem a gente. Ela vai seguir. Isso não significa que a gente não é importante, não é isso. Não é isso. Quando a gente fala que o trabalho segue, a gente tem que entender que a gente precisa valorizar o trabalhador. Uma coisa não exclui a outra. Cada pessoa ali dentro é importante, sim. Mas essa questão de olhar para si e achar que não vai tocar sem você, esquece. Não, seu papel não é ser o missionário que vai revolucionar o movimento espírita. Provavelmente não é, assim. Desculpa se estimar. Pode até ser, mas... É, o meu pelo menos não é, né? Assim... É... mas o que eu acho muito importante em relação a isso é parar cinco minutos e se enxergar, assim. Quando eu estou numa casa espírita que é mais confortável para mim, eu produzo mais, eu trabalho mais, eu sinto mais vontade de estar ali, ou eu simplesmente relaxo? Ou eu gosto dessa casa espírita porque eu posso sentar, ver um estudo com tudo que as pessoas falam, e eu gosto, e concordam comigo, e está tudo bem? Então, você tem que pensar se essa zona de acolhimento, se ela te motiva, ou se ela te faz ficar preguiçosa, porque é diferente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso estar confortável com o lugar que eu trabalho. Passei por outras casas espíritas, foi muito dolorido. Eu não tinha mais força para trabalhar, porque eu tinha que ficar brigando para trabalhar, o trabalho mesmo eu fazia assim. Mas o tanto que eu tinha que brigar para poder trabalhar, gente, pelo amor de Deus, é uma raiva que eu não preciso passar para o resto da minha encarnação. Assim, não dá, não tem condições. E apesar de ter doído muito largar o trabalho, era um trabalho com evangelização infantil, de jovens, de jovens e crianças que se apegavam muito a gente por N motivos, assim, é... a gente precisou sair, porque a gente não estava dando conta mais de trabalhar, sabe? E aí a gente encontrou a SEC, que simplesmente com três meses de casa espírita, sabe? aqui, sabe que aqui é a chave, a chave de tudo. Toma, evangeliza a mocidade de vocês. E nunca, nunca ninguém questionou uma atividade nossa. Nem por isso deixaram de ter interesse da temática que a gente estava estudando. Então, de vez em quando, aparece alguém num estudo, assim, da mocidade. Poxa, posso aqui assistir com vocês hoje? Porque a gente está, coincidentemente ou não, estudando os apóstolos também com os meninos, que é um tema que não é tão discutido no movimento espírita capixaba, pelo menos. E... E aí, de vez em quando, aparece alguém curioso e participa também junto com a juventude e tudo mais. Então, é muito o formato que você procura. O que eu acho é que você tem que estar num lugar que seja confortável para que você possa estudar e trabalhar. Se esse lugar é o que te incomoda, se você é movido com as agulhadas, entendeu? Se você precisa da força do ódio para levantar todo dia de manhã, fica na casa espírita que te incomoda, porque é lá que você está trabalhando e está crescendo e está aprendendo, às vezes, a calar e mudar de ideia. Agora, se essa casa espírita está só te sufocando, você já não quer mais ir para lá, você não aguenta mais trabalhar, você não aguenta mais estudar, é isso aqui de você saturar e sair de forma geral do movimento espírita, porque a gente não dá conta, entendeu? Se a gente usa algum livro base para o estudo dos apóstolos, pode falar, gente, podem falar. Eu não queria te cortar, daí eu só botei ali para não... Se você não me cortar, só eu falo. <risos> Vocês usam um livro para esse estudo? Dos Apóstolos. Isso, uh -huh. né? A gente tem dois, três, quatro é, livros básicos? Dois principais e outros dois que a gente caça se acha alguma coisa. É... Boa Nova, Isso. A Luz. Mas raramente a gente para só nos dois. A gente gosta do No Roteiro de Jesus porque ele é um compilado de outros livros. Ah, e aí, daí, às vezes, a gente acha referência para outra coisa. E outro que a gente usa é o videato dos apóstolos, né? Videatos é. tipo assim, Menos, mas... É, tem poucas coisas, mas o que, que, que a gente faz? A gente normalmente pega um apóstolo é, central e vai atrás das coisas dele. Normalmente, Aveluz e Boa Nova é o suficiente para a gente discutir bastante com os meninos. É que vai da profundidade da sua mocidade. Então, a gente fez os primeiros estudos muito profundos, ricos de referências bibliográficas. Não era o que os meninos estavam precisando, entendeu? É. Mas a gente usa é, referência bíblica. É a Bíblia de Jerusalém, que, é, que a gente considera uma das melhores, por conta da tradução e tudo mais. As notas de rodapé explicando o contexto são maravilhosas. E quando a gente precisa também, a gente consulta o Novo Testamento do Haroldo. Fora isso, a gente usa de referência também, às vezes, ou para caçar, pelo menos, referência, os estudos do ano passado aqui do ponto Então, a gente abre, às vezes, o estudo para ter alguma ideia, alguma coisa, ou ver de onde a pessoa tirou aquilo, e cata a referência, abre o livro e utiliza também. É isso. A gente tem os nossos roteiros de estudo, pelo menos a maioria deles em, form em formato digital também, se vocês precisarem, se for uma vontade de vocês aplicar o estudo. Todos os nossos roteiros de mocidade a gente deixa num, num drive compartilhado público. Porque falta isso, gente! Não, é sobre isso que, que o cara do nosso lado está falando, né? Sobre a gente poder compartilhar, ir né? atrás de, de pessoas, colônias, casas espíritas que já fizeram, <risos> Né, Sedimentar algum caminho para poder aprender e deixar alguma coisa também para as pessoas que ainda, que ainda vão vir. Acho que existe sempre Sim. uma troca né, dessa, dessas questões. Eu assim cansei de falar que o evangelizador espírita é muito burro. A gente tem ótimos roteiros de absolutamente tudo se a gente for olhar assim. E tá aí, ó. De repente está no computador da PAN, tá no computador de vocês, na, da Maria, da Luísa. E a gente simplesmente não compartilha isso. E aí, de tanto cansar assim, de falar, gente, a gente tem que compartilhar, a gente começou a compartilhar o nosso, entendeu? Se ninguém compartilha, a nossa parte está feita. Então, o nosso drive de roteiros é público desde, de não sei quando, mas a gente estou um ano também, emoções e sentimentos, tá lá público, roteiro tudo bonitinho e aí, porque gente, não tem jeito, mesmo que você seja o melhor evangelizador, vai ter um, um estudo específico que não vai vir nada na sua cabeça não tem uma gota de criatividade e de repente essa era a hora que ao invés de ser ruim o estudo, ou você é, passou, poderia ser um estudo ótimo, porque outra pessoa teve uma ideia melhor, então você aí coordenador de mocidade compartilhe seus roteiros, deixa o link aqui nos comentários do YouTube vamos compartilhar conhecimento Sim, vamos compartilhar o roteiro nossa isso é um pensamento que eu tenho desde que eu comecei a evangelizar também porque eu via as turmas as turmas do lado né nossa que legal isso isso é muito legal as pessoas têm que fazer também é, o pessoal lá de Concórdia fazia umas coisas muito criativas tipo passa o repassa tipo eles fizeram um negócio eles fizeram uma engenhoca tipo assim para fazer uma brincadeira lá e o nosso isso é muito legal isso é novo. enfim e a gente já fez muita coisa legal assim de atividade e agora na pandemia também uh, a gente catava cada coisa para fazer analogia com uh, experiência para fazer experiências químicas com as pessoas em casa né tipo hum. ah, vamos fazer o que experi uma experiência para tratar de tal assunto porque eu é infância né E... E seria muito legal se as pessoas fizessem também e eu não compartilhei. Porque eu não, nem sei como fazer isso, né? Mas... Sim. Vou colocar no, no link da bio. <risos> muito bom. Ah, eu acho que... No deve... meu caso, assim... Deveria botar no link da bio. Eu, falei, eu ia falar que pra mim é uma, um desafio de me organizar, né? Então, e é, tá, tá sempre assim, né? ah, tá fazendo isso ao mesmo tempo que isso e, e aí pegar e compartilhar já é mais alguma coisa que é o, é o desafio, o desafiador ou Mas assim, uma... Aqui, ah, é... uma pergunta, como que vocês fazem o roteiro, geralmente? Ele é em forma digital ou em forma física, no um papel, assim? Bom, vocês estão ouvindo? É, assim, vocês fazem, tipo, no Word ou alguma coisa assim, é, ou vocês no Word, fazem... No... no Word, ou muitas vezes direto no WhatsApp mesmo, depende da do, do corrente. Então, o que a gente faz, pra não ter problema de precisar compartilhar, a gente já faz no Drive. Numa pasta que já é pública com todos os estudos, entendeu? Então a gente só abre um novo documento e digita lá. E funciona igualzinho o Word, então, assim, e já fica... Então não tem esse trabalho de compartilhar, entendeu? Que um fica aí a né? sugestão. Fica a sugestão. Então, vamos lá, gente. Se tu deixar, a gente vai embora e fala de tudo mesmo de nosso lado. E não é tudo. Prosseguiu um o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente quatro entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de dez anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. É, então não tem que ir em nosso lar, né? Não tem que ir. Em... Nem carro comissionado. Nem carro comissionado. É... Você sabe um pouco Não. Não, está é... é em... Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das ondas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam um proveito com o correr do tempo são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Só... É interessante, né, ver o fluxo. Então, o pessoal que chega do umbral, né, vai direto ao Ministério do Auxílio. Se ficar muito tempo, vai para a regeneração. Se não ficar muito tempo... Vai trabalhar na comunicação, no auxílio e no esclarecimento. Importante isso aí. Achei bem legal. É o fluxo né, de nosso lar. Uh, e não suponha... É isso mesmo? Somente alguns conseguem Onde? atividade... Ah, somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da, Ele... da Elevação. E raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Viemos em círculo, vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Eu tenho que para você no espiritual. Que bom. Eu estava triste no ano passado? É. É, aqui, em verdade, a lei do, desca... do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida no que concerne ao repouso. A única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Você aqui é o consolo do profissional da saúde. Sabe que nunca mais vai precisar fazer um plantão de 48. Fica aí, ó. Acreditem, meus amigos, meus companheiros de dia a dia. Você não vai precisar dar plantão. Incrível. Incrível. Não, essa, essa divisão ela é muito interessante né porque é, é, assim tem uma, uma uma hierarquia mas essa questão dos, dos méritos ela, ela ela é muito tocante assim do que é um mérito justo né é, é uma aristocracia justa exatamente então assim as pessoas ela é, é os, os espíritos que estão onde estão é porque eles trabalharam bastante para né para para conseguir e eu acho que essa essa como é que eu vou esse ponto assim ele é ele é muito importante de estar tá sempre trabalhando sabe a gente a gente sei lá uma, tem uma visão desse de, desse trabalho ou é né o ócio é eterno ou o trabalho é eterno a gente já comentou isso algumas vezes em algum capítulo anterior aí que a a, a gente a tem uma visão, às vezes, do ócio eterno, de que a gente vai descansar eternamente em berço esplêndido, e. quando desencarnar, né? E no Espiritismo traz uma visão de trabalho eterno, assim que você vai morrer e vai trabalhar eternamente, uh, ajudar outros, outros espíritos, outros colônias, e pro resto da, enfim, da, da eternidade. Mas o nosso lá traz essa questão do, da, do equilíbrio muito. É, como é que ele como é que ele usou a palavra? É, rigorosamente... Não, é, com, mas nosso lá é uma colônia que tá onde? Não, eu entendo, meu bem. Porque o governador mesmo não descansa. A promessa do espiritismo é trabalho eterno mesmo. Não, mas os outros trabalhadores descansam. Sim, mas é por conta do grau evolutivo deles. À medida que você vai trabalhando mais, você tra... vai evoluindo mais, você trabalha menos descansa. Não, isso não. O governador é o único espírito evoluído da colônia? O mais. Não. Aparentemente. Mas, às vezes... Tem espírito que é evoluído e descanso também, mano. Não sei. Às vezes o governador é o único que quer, que, quer trabalhar incessantemente. Assim, é, e a gente ai, viu que parte ai. dele, né? Sim essa, sim, essa questão de. Sim, ele de não tem o tempo dentro de descanso. É, essa questão de não, de não descansar é uma escolha própria do governador. Porque ele. Assim, as, pelo que, eu, que a gente entendeu nos capítulos anteriores até a, a, falam com ele né para ele poder tirar um descanso e tal mas descanso, Ele não, é, mas ele não ele não quer assim ele é o único que, é, é, que, que nunca aproveita o que ele toca então assim tem tem essa essa possibilidade de descansar caso ele queira mas ele não quer é, a gente vê que o descanso é obrigatório em nosso lar também, porque mesmo que você fale, não, tudo bem, eu posso ficar aqui, posso dar mais um plantão, posso ficar mais algumas horas, geralmente, logo que você está começando a trabalhar, né, como aconteceu, acho que aconteceu isso com o André Luiz, ou com outras pessoas, não sei. É... Eles falam, não, agora está na hora do seu descanso, você precisa descansar, salvo algumas exceções, né, tipo o preparo para a guerra, igual eles estavam tendo, ou chegar muita gente ao mesmo tempo desencarnado Que você estende, aí vale duas vezes aquele negócio né e ainda bem Bem capitalista nosso lá, mas é... Fora isso, o descanso também é obrigatório Eu né? Eu imagino que esse, que esse descanso não seja tipo ficar parado sem fazer nada, né? De repente, esse descanso é um momento que ele tem para estudar, para conversar com aquelas pessoas mais queridas, para, sei lá, ir para o um mar. Entendeu? Esse tipo não é uma parada de você ficar descansando né? sem fazer nada. Né? E também pode ser, né? Mas, assim, eu gostei dessa parte do... De que esse, essa lei do descanso é rigorosamente é, observada, porque né, quem é que não vê isso por aqui, né? Normalmente quem trabalha mais, quem se dedica mais ao trabalho vai ficar sobrecarregado, porque é a pessoa que vai querer carregar tudo nas costas, né? Então é importante né, que a gente... Perceba que é, o descanso é muito importante. Eu digo para a gente arejar as ideias, né? Para mudar, não alienar, né? porque é muito perigoso, né? Quando a gente fica só naquela vivência do trabalho o tempo todo, aquela coisa, de repente a gente aliena, porque para de viver, né? Para de né, estar de tá junto, de estar tá se relacionando, então... É, eu acho que é uma reflexão para tudo, né? para a gente aqui também. O que eu acho importante é que o descanso atualmente para a gente também é parte do trabalho, assim, de potencializar o trabalho. Se a gente não descansa, a gente não tem energia, não tem motivação, não tem nada para continuar trabalhando. Então, se você não respeita o seu tempo de descanso, você também acaba desrespeitando sua tarefa. Porque quando você está ali, você não está 100%, né? da forma com que você deveria estar. É, eu, eu até estava pensando nisso quando, quando começou a falar, porque a, a, a gente tem um exemplo muito, muito claro, assim. A, a, a gente vinha né, de casas espíritas em assim, que não entravam em recesso, assim. No final de ano, no início do ano, nunca, nunca tinha recesso nessas casas. Então, a gente sempre fazia, né? Fazia tudo, assim. Ia, vivia o ano corrido 365 dias. E aí a gente se mudou para a casa espírita cristã, e lá eles têm, assim, um pouco antes do Natal eles param e aí voltam só, tipo assim, os grupos de estudo mesmo, voltam só em fevereiro, março, sabe? E a, as palestras continuam, mas enfim, mas os, os estudos mais profundos, eles de estudo. É, os grupos de estudo, eles têm essa essa essa pausa. E aí, quando a gente entrou, a gente falou, nossa, nada a ver, né? pô Férias na Casa Espírita, que coisa é tipo essa? Tipo, dois meses. É, sei lá. Então, a gente não, não, não achava... Aí, quando a gente entrava em recesso, a casa espírita, a mocidade virava e falava, ah, vamos, o que, que, que vocês acham de fazer um Nossa, estudo de verão? Os jovens na moral. E aí a gente fala não, pô, beleza, ótimo, os jovens estão querendo estudar, vamos fazer, eles não querem ficar sem estudo e tal, e aí a gente fez. Aí entrar a férias e de... ah, e de inverno é, agora, em julho? É a gente inverno, nem tem inverno, é Brasil. E, a gente... <risos> de e estudo aí a gente de inverno ficou... é, em julho também tem um recesso de 15 dias na casa espírita, assim, né, é, e aí a gente fazia, a gente fazia estudo de verão, a gente fazia estudo de inverno, a gente estudava o ano todo. E aí chegou no, no, no ano passado, a gente falou, cara, a gente não... Aí os jovens pediram né, estudo de verão, a gente falou, cara, não, não dá. assim Não dá, a gente não. não tá dando conta, assim. A gente tava trabalhando, sei lá, três anos, dois anos e pouco seguido. Mais, ué, que se contava outra Tracado Não, é. é <risos> a gente tava trabalhando seguido e sem tempo pra... Para refrescar as ideias, sabe? A gente não estava sabendo mais o que fazer de, de estudo, assim, de, de que livro estudar, que coisa estudar, a gente não estava conseguindo mais pensar. E, assim, a gente não tirou para planejamento, não. A gente tirou para realmente fingir que não existia mocidade. A gente fingiu que não existia. E é isso, é. assim. Porque simplesmente não dava. Ah, vocês terem esse tempo para planejar? Não. não. Direitos <risos> trabalhistas para o espírito, é sobre isso. É, exatamente. E aí, a gente, e aí depois, quando, quando a gente conseguiu né, tirar esse tempo para a gente, porque é lá, lá é no sábado, então a gente já tinha vários sábados que a gente não conseguia fazer nada e tal, e aí quando a gente conseguiu tirar esse tempo para a gente, quando a gente voltou, ótimo, assim, a gente conseguiu, as ideias fluíram novamente, assim, é muito importante essa essa questão. E eu, eu acho que o fato de nosso lar ser é, rigorosamente, eu acho que de, se deve um pouco a essa nossa nossa característica, sabe? De não entender... Não o, saber quando parar. É, não entender os limites. Então, assim, ter, a, a hora de descansar é a hora de descansar, a hora de trabalhar é a hora de trabalhar. E, às vezes, a gente confunde isso, né? A gente passa do ponto em, em ambas as coisas, né? Então, esse, essa rigorosidade talvez seja, seja para criar essa disciplina mais, mais forte, né? Que é, é necessário as duas coisas. O que eu acho importante em relação à férias de casa espírita é que eu não sei quão, quanto de autonomia, assim, que as casas espíritas dão aos trabalhadores que estão aqui assistindo. Mas a SEC dá muita autonomia. Ela fala, ó, oh, a gente está em recesso oficial. Se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade. Ou se vocês quiserem fazer um recesso maior, fiquem à vontade também. Isso eu acho muito importante, assim, é... porque às vezes a gente simplesmente não quer. Porque mesmo quando a gente tirou o recesso, a gente não tirou completo de dois meses. A gente não ficou parado esse tempo todo, porque para gente não funcionava, assim. Então, é muito de se ver e perceber. Ah, às vezes a casa espírita te dá 15 dias, mas 15 dias não é o suficiente para você. Então, fique um mês, sabe? Então, se é você que coordena a atividade, se é você que tá fazendo e você precisa de mais tempo, se dê mais tempo, porque é importante. Porque senão, realmente, daqui a um mês, dois meses, você já não aguenta mais. É. Não aguenta mais, ponto. Ponto. Esse ano a gente pegou o quê? Uma semana também ou 15 dias em julho, né? Uhum. Foi. Pegamos. Não fizemos o estudo, então... E foi importante pra gente. <risos> Hum, beleza, então vamos lá. Ah, mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas, ocari... nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, às tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes é, os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes, de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Resumindo, quando ele acaba de trabalhar, ele sai e vai trabalhar. Mas... <risos> é... Parece os personagens assim, de filme, né? que tipo, quando sai do emprego, vai lá ajudar os outros, dá... no Natal, assim, esses filmes de Natal. A pessoa que passa lá servindo comida para os outros. E aí quando acaba as festas, ela volta a trabalhar de outra forma. É... Deixaram-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital onde me aguardava o aposento confortador. Saúde. Desculpa. Desculpado. É... Em plena via pública, ouviram-se tal qual observar a saída... Belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música in intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Printa e manda para sua casa espírita que não deixa você de fazer música direito livremente para potencializar seu trabalho. Boa noite. Com, com um ar muito fraternal, tá? Ah, tá. Muito importante, tá? Mas, é, assim, ouvi é, pelo Swift no celular. E tá tudo bem. É... Cheguera, É pra mim o trabalho, Nesse ínterim, porém, che chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamo-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. aconteceu? Oi? Pois é, gente, é umas fofocas incompleta nesse livro, que é assim. Às por... vezes no próximo capítulo. Para fofoqueiro é muito difícil ler o nosso lá, assim. Toda hora, é, não, não é agora. Ou chamaram Fulano, teve que ir, você fica, mas Fulano, pra onde? Por que ah, você foi? Prova... É porque é André Luiz contando, né? Provavelmente ele ficou com essa mesma. Aqui né? as indagações mentiras é. dele. O <risos> que será que ele disse fazer? <risos> Só que na hora de passar pro livro, ele coloca de representante. Mas, é, assim, você né? não pode colocar isso. <risos> <risos> Quando é, é, estivesse no, no lugar do André Luiz, aí o Lízias ia voltar e ia falar assim: aí, onde é que você foi? <risos> tipo isso. O que, que era tão importante? Que você não pode ficar aqui me servindo? Ó. Oh. <risos> É... Então vamos lá, o capítulo 12. Sobre música, ah. cara. Não tem, né? Não tem nem o que falar. É... Música, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. sim. agora sim. Teve é... Ai, várias experiências com músicas. Música que tu. Caramba, né? Se emociona e tal. Tem um centro um espírita em Porto Alegre, que é o Bezerra de Menezes, na Avenida Nova York. <risos> que eles fazem um os atendimento, faz atendimentos lá e durante, enquanto o pessoal está esperando, é, em alguns momentos que eu fui, o coral deles passava por lá pela sala e cantava. Cara, boa vibe, assim, muito bom. Na SEC, o passe é assim... É ah, macho, na frente, tocando, cantando Com letra projetada, assim, da música Enquanto o pessoal aplica o passo Nossa, agora eu lembrei que lá na C.O.V. Que é o um Centro Espírita que eu participo aqui é, Rolou uma palestra cantada esses tempos atrás Onde a pessoa fazia uma explanação E depois cantava uma música relacionada àquele, àquilo que ela estava falando Meu, muito lindo Acho que eu nunca tinha visto uma palestra, assim, muito legal é muito legal, a gente já participou de uma e já assistiu uhum. uma ou duas também. Sim, Não, é, é, é, é assim, acho que tem, tem toda essa questão da, da sintonia né que a, a música ela tem, ela tem uma, a gente tem uma facilidade né, de se conectar através da música, uh, então é uma coisa que, que eu, eu gosto bastante, é, e ó, eu acho também que tem um potencial é, pedagógico muito grande, sabe? às vezes a gente fica tentando achar palavras para fazer uma, é, é, uma explanação sobre determinado assunto, quando a música vai tocar muito mais fundo e vai ajudar muito mais a, a, aquela pessoa do que se a, gente, se a gente ficar tentando encontrar as palavras ali certas, sabe? Às vezes pouca, poucas palavras de uma música são é, é, tão profundas quanto uma explanação em toda, assim. Então, acho que às vezes falta gente no movimento espírita, é, ver, né, ter essa noção de que, a, por exemplo, a palestra pública ou os grupos de estudo, as explanações, elas não precisam ser é, somente dessa forma, sabe? A gente pegou um modelo de palestra, é, literalmente, né, palestra, a gente pegou esse modelo e encaixou em todas as reuniões públicas da Casa Espírita. Então, às vezes, é, às vezes é mais interessante a gente pensar em, em formas alternativas de trazer esse conteúdo sabe então acho que a, o a música teatro a, própria música, é, a arte de forma geral exatamente exatamente assim é, não assim é, é sei lá e, e trazer questionamentos sabe coisas que que vá que vão tra, é, mostrar as pessoas tentar tocar nas pessoas né uma coisa que eu, eu sempre fiquei muito bravo eu eu não gostava de assistir não gosto ainda né? de assistir palestra pública por isso, é porque normalmente são os, os mesmos temas, sabe? As mesmas coisas, é o mesmo trecho do evangelho, é o mesmo, sei lá, a mesma passagem. E o mesmo ritual. E aí, é, é também. E aí, é, quando, eu, quando eu parava para analisar, eu falava, poxa, esse tema. Assim, a palestra é pouco tempo, né? Uma hora ali, mais ou menos. Se você, se você não se aprofundar naquele tema, fica muito superficial. Muito superficial. E aí, quando você está nesse casa espírita há muito tempo, você já sabe daquilo ali, não sabe? Às vezes, claro, tem... tem às vezes, você bom vai, vai, trazer um ponto de vista diferente, alguma coisa é que... Mas o superficial, é, né? Uma, uma palavra, né? Uma, uma visão que você não, não tinha ou vai... Ou, Devido às circunstâncias da sua vida naquele momento, vai te tocar de uma forma diferente, mas é, é, normalmente fica, fica mais ou menos nisso. E aí, quando às vezes, né, que eu, que eu tive a oportunidade de, de, de fazer palestra ou quando eu me pergunto meu, né, minha opinião sobre, é, eu tendo aí para esse lado, ah, por que, que a gente não tenta fazer um, um, uma exposição diferente? E normalmente música é, é uma coisa que, que, como eu gosto muito. Eu geralmente tento incorporar isso na, na, nessas, nessas explanações, assim. É, uma outra coisa que eu acho também que tem na música é ela literalmente, né? Porque a música você pode vagar sobre várias coisas, você pode só entender uma mensagem geral, e você pode estudar aprofundado aquilo ali, sabe? E aí não vou nem falar agora do. Da melodia, né? Porque pra questionar isso estudar melodia Você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais profundo de música Mas você pode pegar a letra, por exemplo E literalmente a gente já deu mais de um estudo Que era a letra de uma música, assim Vocês querem um exemplo clássico? Tim Vanessa Os top famosinhos do, famosinhos do movimento espírita todo mundo, todo mundo canta a música inteira Sem, assim, entender minimamente o que eles estão falando, sabe? E todo mundo se emociona, e todo mundo vai junto e fala Nossa, eu amo essa música, mas geralmente as músicas que a gente adora deles A gente mal sabe o que significa, assim Tem um conteúdo pedagógico muito grande Profundo, profundo Conhecimento profundo, do evangelho profundo. A gente estudou assim, com vários apóstolos a gente trazia algumas músicas deles que, que tinham a ver com apóstolo e a gente não tinha noção assim. Ah, para promover montanhas, né? Que não uhum, é deles, no caso uhum mas que fala sobre fé, assim, e eu, a gente eu começou a ouvir a música de uma forma completamente diferente, às vezes era a música que a gente pegava pra passar, assim, pra falar, ah, vamos colocar essa música que tem a ver, né? Mas não, não era que tem a ver, acabou, agora eu é a música, porque tem muito mais coisa aqui. Referência? Que, sim, que a gente não, não pensou em estudar, sabe? E aí quando você lê um pedacinho, né? da música, e você fala, nossa, mas isso tem a ver com toda essa busca bibliográfica que a gente fez? Você começa a olhar o restante da música e perguntar, cadê a referência bibliográfica disso tudo? E aí, se você para para estudar, você vê que não é uma coisa composta com, por uma referência, sabe? A pessoa não leu um trechinho e fez uma música. Ela não leu dois nem três, assim, são vários livros, são ah enfim, é uma, uma pesquisa super profunda para conseguir fazer aquilo, às vezes, muito mais profunda que essas palestras superficiais que a gente está falando. Em que eu pego aqui um capítulo de nosso lar e vou falar de como que funciona a organização de nosso lar. É verdade. E como exemplo, né, vocês falaram né, de o pessoal do IGES estava fazendo um estudo é, sobre as músicas de timvanesa. E eu abri um estudo aleatório para assistir. Gente, tem conteúdo que você nem imaginava que estava tudo relacionado. Tipo, a gente, às vezes, vai falando uma coisa ou outra que tem lá na letra, mas se a gente for atrás né, da, do porquê que aquilo está ali naquela música, aí a gente vai vendo como é profundo, né? e como aquilo ali tem um conteúdo assim, pedagógico importantíssimo. Então a arte realmente, de modo geral, ela, é, ela parece que vai mais direcionada né? no alvo. No e a gente consegue, às vezes, fazer essa catarse aqui estudando, só lendo, ou então, só escutando uma palestra, a gente não consegue. Porque às vezes aquilo mexe na gente, a gente nem sabe por quê. Aí quando a gente começa a estudar, é que a gente vê, poxa, isso aqui é tão profundo. É por isso que essa música mexia tanto comigo, ela me dava tanta motivação, tanta vontade. Aí você começa a perceber que aquilo já estava reverberando você, né? E você nem sabia, assim, conscientemente, por quê. Mas aquilo já estava tocando, tocando. Né? A arte ele tem esse poder de, sei lá, capturar a pessoa, né? É muito profundo, vai direto no espírito. Sim. A, o estudo, inclusive, que a gente fez de Pedro, foi a música que de... tinha porque Pedro, um apóstolo, tem muita referência, né? E a gente não sabia o que, que a gente colocava, o que a gente não colocava foi vamos botar o que o jovem já descobriu, mas não sabe, é. que é a música. E aí eles fazem uma associação a partir dela, e a gente pegou cada linha, literalmente, da música e colocou refer... referência, discutiu sobre, e por aí vai, né? É. E aqui então... a gente a gente está falando, tá falando de música como forma pedagógica, é. uh, principalmente, ah, porque assim a gente já já teve várias discussões acerca em, em relação a isso de como que a, a música ela não precisa ser utilizada só para entretenimento e, e né e integração assim né que a música ela tem um potencial muito grande, tem vários jovens que entram no espiritismo Inclusive e continu... terapêutico, E né? continuam no espiritismo por conta da, né, da, da, das artes, por conta da música, então a gente já teve diversas discussões sobre isso, mas também tem né, o lado de, que, de, né, de como ela é usada no, no nosso lar, que é para estimular a alegria dos trabalhadores, assim, os trabalhadores Então não necessariamente também, né, a gente trouxe o lado do, do estudo através da, da música, mas não necessariamente também precisa ser estudo. Às vezes pode ser realmente um momento de trabalho onde a, as atividades elas são talvez mecânicas elas sejam né, pesadas e com um estímulo né, é, sonoro ali bonito musical você executa aquela tarefa de uma forma mais agradável né você coloca uma né, então é, a música ela também tem, tem, tem essa característica. E é interessante ver isso sendo utilizado no celular. Então, pô, legal, se, se a gente está na Casa Espírita, sei lá, fa, limpando o chão, fazendo, sei lá, uma comida, ou seja lá o que for, a gente pode colocar uma música massa, né? uma música é, alegre para tocar dentro da Casa Espírita e aproveitar o trabalho dessa forma. Né? Não precisa ser só uma música triste, instrumental e essas coisas todas. É a nossa playlist, né? A gente tem uma playlist para treinar, uma playlist para estudar, uma outra para você se concentrar, e aí vai. É, e aí a gente pode utilizar exatamente no movimento espírita também as playlists, sabe? Não precisa ser sempre a mesma música instrumental tocando no fundo. A vida é mais que isso, viu? E aí é o que a gente tá dizendo, a música ela é pedagogia, ela é entretenimento, ela é alegria, ela também é, é, é terapia. A música, ela tem muitas funções, eu tenho certeza que várias a gente ainda nem conhece, né? Então, façamos bom uso dessa ferramenta. Exatamente. Porque, claro, também serve para coisas ruins, gente, óbvio, né? Tudo, o remédio que você toma que te cura, na dose errada ele te mata, então, assim, é a mesma coisa, tudo é sobre dosagem, né? Exato eu. Não sei, eu é, vocês um... quer... é, Era isso que eu ia perguntar Vocês querem começar mais um capítulo Que é. então a gente conversou um pouquinho no começo Ou vocês querem parar por aqui? Eu, eu vou precisar me retirar, tá? É... Ah, bom, todo mundo Obrigado aí por ter participado Por ter permitido, tá? Obrigado aí, prazer imenso conhecer vocês Apesar de pouco aí, né? Muito tempo é... Foi, um... Foi um prazer tá? Igualmente, mas não foi a gente que permitiu não, se agradece a Deus espiritualidade, que a gente permite nada não, a gente manda o link é... e cada Esse... um é é, não, mas é porque é, é um é um grupo com essa proposta de ser aberto, né, quem acredita, é né, Estamos pelo quem quiser participar é isso aí, <risos> seja bem-vindo foi muito bom seja ter vocês aqui com a gente hoje voltem sempre voltem sempre tchau, tchau <risos> É... Então vamos partir Luísa vai cantar pra gente Pra encerrar hoje Falar em música, né? Filo Aqui no ponto é... Foi confirmado pela produção Que foi tudo planejado esse capítulo hoje Pra Luísa encerrar <risos> com a música E aí ficou opcional Pra cada um aqui Se essa música vai ser terapêutica, pedagógica Relaxante, alegre <risos> Prece é prece, música é prece. Gente, música é muito prece. Nossa, precisamos falar disso, tá? Música é prece, sim. E muitas vezes sintoniza mais do que um monte de palavra rebuscada que você fala em sequência, gravado. Ai, vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos. Jesus, a Jesus, espiritualidade me protege, que assim seja. Isso é tudo um troço pronto. Muitas vezes não é do coração. E todo mundo, ele cantando junto, força do bem, por exemplo. É muito mais potente do que essa prece pronta aí. Então, música é prece, sim. No voto da Luísa, não assim, deixa fazer uma música com a prece. Isso tudo para ninguém ser forçado a fazer prece no final, né? Exato. Então tá bom. Então vamos olhar com ainda mais carinho pra música da Luísa, que é a nossa prece final de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Sim. Então tá. Eu vou tocar uma música que é... É uma música de Santa Catarina, cara. Mas ela, eu sei que ela já foi, assim, o áudio já rolou aí em outras partes do Brasil, né? Eu vou deixar a porta Shut up. aprender a te ter perto e aprender a te deixar vou aceitar você partir e agradecer Que assim seja. Amém, igreja? Então é isso. Um abraço aí pra galera do YouTube. Obrigado por estar com a gente mais um dia também.